Esta é a CMTV. Este está feito. Vamos lá ao 80... Joaquim de Almeida é a voz de estação da CMTV. O ator português com o maior reconhecimento internacional aceitou o desafio do novo canal da televisão. Para Joaquim de Almeida é uma experiência completamente nova. É bom as coisas à primeira vez, aos 55 anos, é sempre bom. Não, uh, tínhamos sugerido fazer isto e eu achei piada e é uma coisa que eu não tinha feito. Portanto, Uh, achei estranho porque, ao mesmo tempo, apesar de eu ter uma voz que as pessoas reconhecem, eu não tenho aquela voz de televisão, então estou habituado. Mas tive aqui alguém que me ensinou a fazer estas vozes de televisão. E então foi engraçado. Já foi bom, mas já vai fazer melhor. Agora, em direto dos estudos do Correio da Manhã, especial informação, CMTV. Agora é que vai ser melhor. Vai <risos> sair o ator e estrela de Hollywood empresta a reconhecida voz rouca aos separadores, indicativos de estação e genéricos dos principais jornais do canal 100% Português, que arranca em março, em exclusivo na plataforma Mel. Um desejo de 2013 muito bom para a CMTV, que vai começar, esperemos que tenha sucesso, uh, e acho que vai ter. CMTV, você está aqui. Muito bem. A partir de março de 2013, veja a CMTV. Esta é a CMTV.